uma dica de amigo se ausenta da internet Tenta achar um jeito confortável de se viver esqueça a internet trabalhe fora dela e viva bem consigo mesmo só se vive uma vez essa foi a resposta que eu recebi de um inscrito depois de tuitar sobre o fato de que eu estava passando por uma recaída depressiva violenta no final de janeiro esse é um pensamento que já me cutucava há muitos meses e ler isso naquele momento me botou para refletir e pensar sobre o rumo que eu estava tomando hoje já fazem mais ou menos três meses desde que eu postei o meu último vídeo aqui do canal. O que para vocês deve ser meio estranho, já que no começo do ano eu estava cheio de motivação, energia, planos ambiciosos e projetos novos. Eu quero enrolar o mínimo possível nesse vídeo e explicar as coisas de uma forma que vocês consigam entender. Vamos lá. Seja você um inscrito novo, antigo ou veterano aqui do canal, você provavelmente já viu eu falar sobre algum problema que eu tava passando aí no decorrer dos anos. Sobre o fato de eu ter saído de casa muito cedo, ter passado por problemas financeiros, emocionais, ter mudado de casa lá pra longe, não ter conseguido executar os meus planos da forma que eu queria e por aí vai, eu não quero ficar falando sobre essas coisas de novo. A questão é que cada uma dessas coisinhas que foi acontecendo foi gerando uma bola de neve muito grande dentro da minha cabeça. Por isso sempre que eu vou explicar essa história acaba ficando tudo tão confuso e tão esquisito. É um Junto a enormes fatores grandes que não vale a pena ficar explicando, é o famoso. longa história. O principal ponto é: já fazia um bom tempo que eu não tava me sentindo 100% satisfeito trabalhando na internet. Não me entendam errado, eu amo a forma que eu conduzia o meu conteúdo nesses últimos meses, sobre VR, sobre as coisas que eu fazia, os meus vídeos super explicativos e por aí vai. A questão é que as consequências das coisas que rolaram comigo nos últimos anos me afetaram de uma forma que. Eu não estava conseguindo tocar minha vida direito. Eu estava trabalhando 10 vezes mais do que eu trabalhava antigamente para ganhar menos da metade. Eu praticamente trabalhava o dia todo, 30 dias por mês, só para pagar conta. E ainda assim, eu sempre tinha uma conta ou outra que eu tinha que atrasar para o mês seguinte. E se você já passou por isso, você sabe que é deprimente. Mas e agora? Bem, agora chega o principal motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, que é o fato de que, para tristeza de alguns e felicidade de outros, eu me desprendi totalmente da responsabilidade de ser um criador de conteúdo. Isso significa que eu não vou mais me comprometer a fazer vídeos, ou lives, ou qualquer outra coisa para os meus canais. Pelo menos não com a intenção de seguir alguma frequência específica, ou monetizar os meus vídeos, ou crescer na internet de alguma forma. Eventualmente eu vou sim fazer uma live ou outra, vou fazer um vídeo ou outro, mas vai ser puramente pela minha vontade e pela minha paixão de fazer esse tipo de coisa. E se você tá se perguntando se o meu podcast ou qualquer outra coisa, projeto, série que eu tenha prometido, se essas coisas vão continuar... Não. Não vão. Mas e como você fica nessa história? Bem, o canal Mr. Bonney começou em janeiro de 2017. Isso significa que eu tenho um pouco mais de 5 anos de experiência e vivências de tudo isso que eu produzi aqui pra vocês. Isso sem contar os canais que eu tinha feito antes do Mr. Bonney e toda a bagagem que eu tenho desde antes de criar os meus canais. E eu fico muito feliz em dizer que nada disso foi em vão. Eu aprendi muita coisa, conheci muita gente legal que eu vou levar pra vida toda e, principalmente, amadureci muito como pessoa. Hoje eu tenho um portfólio com bastante conteúdo desses anos que eu vim produzindo pra vocês e um currículo com bastante informação que eu só consegui por conta do tempo que eu produzi aqui pra internet. Então, se você tá se perguntando, sim, eu tô trabalhando fora da internet e logo logo eu vou começar a fazer alguma faculdade também. Então, nesses pontos, vocês não precisam ficar preocupados comigo, porque, graças a Deus muitas boas oportunidades apareceram pra mim. E eu tô muito feliz com isso. E como é que você tá se sentindo? Bem, não tem como falar que eu tô 200% feliz, isso é óbvio. Afinal, eu tô deixando para trás uma grande fase da minha vida que foi muito importante e que mudou o meu destino para sempre. Mas sinceramente, pessoal, no dia que eu bati o martelo e decidi que não ia mais produzir para internet de verdade, eu comecei a sentir um alívio que eu não sentia há muitos anos. E sim, eu sei que qualquer rumo que eu escolher na vida vai ser difícil. A vida é difícil. Trabalhar, ganhar o seu ganha-pão, se manter... É uma coisa difícil. É um desafio que a gente sempre tá sujeito a passar. Ainda mais sendo brasileiro, né, velho? Pelo amor de Deus. Não existe vida fácil. Mas hoje eu posso dizer tranquilamente que eu tô em paz. Tô em paz por saber que eu tenho novas chances. Novos caminhos pra percorrer. E que eu cumpri a minha missão aqui na internet. Foram momentos maravilhosos. Muita risada, muita zoeira, muitas boas conversas. E o nosso grande legado fica por aí. Eu fico muito feliz de saber que eu melhorei a vida de muitas pessoas por aí. E eu espero muito continuar fazendo isso de qualquer outra forma que seja. E eu sei que... É muito zoado eu anunciar tantas coisas e dar uma empolgação tão grande pras pessoas e no fim chegar com esse papo. Mas para início de conversa eu nem devia ter anunciado essas coisas. Não devia prometer nada pra ninguém enquanto eu não me ajeitasse e não tivesse estabilidade mental pra seguir com esses planos. Então eu não posso deixar de pedir as minhas mais sinceras desculpas pra você que se empolgou com os meus planos e também aos meus amigos criadores de conteúdo que já me ajudaram tanto e também as pessoas que eu convidei pro meu podcast e os episódios Nunca vão acontecer. E é claro, eu também não posso deixar de agradecer as pessoas que ficaram comigo até o último minuto. Que inclusive muitas delas estão comigo até agora. E a todos vocês que me acompanharam, me apoiaram, conversavam comigo, faziam parte das minhas noites. Cara, vocês salvaram a minha vida de inúmeras formas, várias vezes. E eu posso dizer que vocês não são só seguidores, vocês são meus amigos de verdade. Eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Lúcido por segurar tanto a minha barra em momentos em que eu não via saída. E ele simplesmente chegou lá e falou, ó... Oh, Toma aí, a minha ajuda não vai faltar. E ele me ajudou muito, inclusive nessa minha tomada de decisão final que eu tive em relação ao canal. Eu quero agradecer muito também ao Pest e ao Argus por me envolverem tanto nos projetos deles e me apresentarem mais e mais pro mundo do VR. Eu sempre amei, eu só amei mais por conta deles. Aos meus amigos do Fortnite, muito obrigado por fazerem parte de uma fase tão insana e divertida da minha vida. I would also like to thank Hambone and his wife V Bunny Go and also Fia Bunny for welcoming me, advising me, and introducing me to incredible opportunities and possibilities. I love you all. And you were very important to me in this difficult times. E por fim, eu gostaria de deixar claro que, apesar de tudo isso, eu ainda tô aqui. Eu ainda sou e sempre serei o Mr. Bonnie. Eu continuo usando minhas redes sociais da mesma forma que eu sempre usei, só que agora pra zoar e falar dos meus interesses pessoais e das coisas da minha vida. Então, se você é uma criança e tá me seguindo porque você espera ver coisas super animadas sobre videogames, uou, ah, Fortnite. Cara, eu recomendo que você pare de me seguir, porque você vai acabar vendo coisa que você não quer. Eu não vou dizer que esse é o meu último vídeo, porque eventualmente eu vou acabar trazendo alguma coisa ou outra. Principalmente quando der algum estalo de criatividade na minha cabeça pra eu fazer algum vídeo maluco, tipo o vídeo de Minecraft de 24 horas, ou o meu vídeo das backrooms. Puta merda, como eu amo esse vídeo das backrooms. Mas cara, nem adianta vocês perguntarem pra mim alguma data de quando vai sair alguma coisa, porque eu não faço ideia, eu não tenho planos pra isso, eu não vou mais me comprometer a isso. O nosso servidor do Discord também tá de portas abertas, sempre tem o pessoal jogando lá, conversando, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não sei porque a minha gata, ela tá... Parada olhando pra fora do meu quarto, velho. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu abro uma live ou outra e eu aviso lá no Discord. Então, se for do interesse de vocês e vocês quiserem ter alguém pra conversar e jogar, trocar uma ideia... Aparece lá de vez em quando. Mas enfim, é hora de abrir os olhos e parar de insistir em uma coisa que tava me destruindo aos poucos. Eu tenho só 22 anos, apesar de ter a cara acabada e ser calvo. E quanto mais eu insistia nessas coisas que estavam me fazendo mal, mais eu deixava de viver o presente e de viver uma época que era pra ser maravilhosa na vida de qualquer pessoa. Então, fiquem tranquilos, que tá tudo bem. Agora eu vou responder algumas perguntas bastante frequentes, de forma bem resumida pra vocês. E os vídeos antigos do canal? Nunca mais vão voltar? Gente, eu tentei de mil formas agradar essa galera Que tava louca pra ver os conteúdos antigos E que não se importava comigo Só queria saber do Bonnie das antigas Bonnie raiz ui, ui. Só que até pra isso, eu tinha que reservar algum tempo Pra eu regravar a tela desses vídeos Ou pra eu re-renderizar eles E pra repostar eles em algum canal ou em algum outro lugar E sendo sincero, eu não tenho paciência E saco pra essa porra E agora sendo mais sincero ainda Cara, depois de ouvir tanta merda E tanto xingamento, julgamento E coisas que essas pessoas dessa comunidade Idade antiga falaram pra mim ou falaram sobre mim eu não sinto nada além de desgosto por muitas coisas envolvendo essa época eu não quero estar atrelado a isso nunca mais então não esses vídeos não vou voltar pode ficar puto à vontade você já percebeu alguma mudança significativa na sua vida desde que você saiu da internet com certeza. Só de eu não depender mais de um trabalho que todos os dias suga 100% da minha criatividade, eu já me sinto imensamente mais leve. Parece que eu saí de um buraco que eu tava enterrado por 5 anos e percebi que existe um mundo todo ao meu redor. Eu tenho saído mais, visto mais os meus amigos, conhecendo pessoas, lugares e situações novas. E também tô conseguindo botar em dia os jogos, séries e filmes que eu queria tanto ver e consumir na época que eu tava trabalhando com isso, só que eu não tinha tempo ou paciência ou... Energia pra fazer essas coisas É óbvio que ainda tem muita estrada pra percorrer E eu tenho muitos planos pra concluir Mas enormes passos já foram dados E eu tô muito feliz com isso Eu tô até tocando kulele ultimamente, cara Você ainda fala com o pessoal do Fortnite? Bem, claro que não com a mesma frequência Porque antigamente o Fortnite era um ponto super comum Entre as nossas conversas por causa do nosso trabalho Mas sim, eu ainda tenho um carinho enorme Por todas as pessoas que eu conheci na época do Fortnite E ainda falo com a maioria delas E sobre o Fortflix, esse arrombado eu conheço Desde bem antes do Fortnite existir e eu fico puto quando vocês falam Bonnie, você ainda fala com o Fortiflix? Como se ele fosse um coleguinha aleatório que eu conheci no trabalho Gente, o Drust é meu amigo Eu ter trabalhado com ele Ou ter deixado de fazer conteúdo pra internet Não vai mudar isso E eu tenho um puto orgulho de onde ele chegou e onde tá chegando Também tenho um pouco de pena de ver que a Epic e o Fortnite Estão cagando pras pessoas que fazem Machinima Como sempre fizeram Mas, Bonnie... Eu sinto tantas saudades daquela época. Cara, eu também sinto. Dos nossos vídeos zoeiros de Paladins, das machinimas de Fortnite, de todos os jogos aleatórios que eu já trouxe aqui pro canal, dos momentos absurdos que a gente já passou nas lives, dos eventos, a sensação incrível de ter milhares de pessoas amando o que eu faço... Eu sinto saudades. Mas desde sempre, uma coisa que eu nunca deixei de falar é que tudo evolui. O sentimento de nostalgia é gostoso, mas viver 100% do passado pode estagnar você em algumas coisas na sua vida e você não vai nem perceber. E, sinceramente, pra mim é um pouco triste quando alguém chega pra mim e fala Nossa, Bonnie, eu te adoro, sou seu fã. Adorava quando você fazia os vídeos de João Henrique, adorava quando você fazia vídeos de Paladins. Tá, mas e agora? Você gosta de mim ou você gosta... Do Bonnie que fazia esses vídeos. A impressão que fica é que as pessoas não gostam de mim de fato. Elas gostaram do Bonnie que eu já fui algum dia. Atualmente eu me importo com isso? Não, sinceramente. Mas eu não quero deixar uma parte de uma pessoa que absolutamente eu não sou mais circulando pela internet e gerando milhares e milhares de comentários dessa galera saudosista que vai ficar falando que Ai, como eu queria que as coisas fossem como era antes. Cara, se você gosta de mim, de fato, você devia estar tá feliz que eu estou ajeitando a minha vida. Eu sei que os vídeos eram bons, eram engraçados e que devem ter feito parte da sua vida. Mas naquela época eu tava mal muito mal. Quem me acompanha de perto sabe muito bem disso. E outra, o YouTube tá cheio de gente dedicada e que merece pra caramba o apoio de vocês. Então aproveita, sabe? Aproveita o que você tem e não fica lamentando por algo que não existe mais. Fique feliz porque aconteceu e foi legal na época. Show? E qual a mensagem que você deixa pra nós e pro futuro? Se fosse pra deixar uma mensagem pra todos vocês e pra todo mundo que já me viu alguma vez na internet, eu diria pra vocês aproveitarem o presente. Não adianta viver preocupado com o passado ou com o futuro e isso é uma decisão apenas sua. É claro, é sempre bom você ter seus planos estabelecidos pro futuro, mas não esqueçam que você não é mais o mesmo você de 2015 e você também não é o mesmo você de 2030. A não ser que você esteja vendo esse vídeo em 2030. Então aproveita um pouco a vida ao seu redor, porque você pode estar tá perdendo um tempo precioso, porque você está focado em alguma obsessão sua que pode não valer a pena lá na frente. A vida é muito curta, cara. Então faça essa autoanálise sobre você e veja se você não tá gastando o seu tempo e a sua energia com coisas que não devia. eu espero que tudo isso que eu falei mais uma vez ajude algumas pessoas por aí e que vocês tenham entendido toda a minha mensagem desse vídeo. Obrigado por tudo e eu vejo vocês por aí.